Alexandre XRE300 Estou aqui no estado de Alagoas Em Olho d'água do Casado Pertinho de Piranhas Nosso passeio Com os motociclistas viajantes de escada Estamos indo ali Na praia da Dulce Acompanhe nosso passeio Estamos a bordo de 3 vs 650 kawasaki moto show de bola para viajar viu recomendo a minha é uma vs 650 tourer 2018 branco pérola moto muito confortável e disposta para viajar ponto negativo é custo de manutenção é bem alto tirando isso moto é excelente. Quero mandar um salve para o GPS motogrupo. Guiados pelo senhor. Show de bola, meu velho. Quero mandar um salve especial também para o adenilson Zona Sul, Sampa. O cara tá aí com a CB300. Twister. Zero bala. Um dos primeiros a comprar e ele mostra lá os detalhes da máquina a moto é top viu também quero mandar um salve para o amigo Wiggles, tá sempre acompanhando o canal aquele salve para o Laranja Mecânica Luiz Carlos e o Queiroz E.S. se você conhece Olho d'água do casado ou Piranhas comenta aqui no vídeo deixe seu recado cara é piranhas olho d'água do casado essas regiões aqui próxima a piranhas cara você vem uma vez e dá vontade de, de voltar sempre cada lugar bacana velho vocês assistem até o final assista assistir a sequência de vídeos que eu tô publicando que você vai entender Chegando lá na praia da Dulce, nós vamos fazer um passeio de lancha, curtir todos os pontos turísticos que nós pudermos ver neste dia. Não dá para aproveitar tudo em um dia só, então por isso que sempre fica aquela, aquele gostinho de quero mais e sempre voltar para continuar os passeios e aproveitar os outros pontos que não não conseguimos e revisitar aqueles que mais gostamos. Como vocês podem ver, o poder público está investindo no, no na capacidade de turismo do, da região e construiu essa ótima estrada aqui que está em perfeitas condições e é Bem recente, bem nova essa estrada, então tá show de bola. Parabéns aí aos responsáveis. Me desculpem o ruído no áudio, mas houve uma falha na conexão do adaptador de áudio da GoPro com a câmera. Continue assistindo o vídeo e curta nosso passeio. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e dê aquele like. Finalmente estamos chegando na Praia da Dulce. Olha aí o estacionamento. Chegamos cedinho, mais tarde isso aqui vai estar lotado. É bom chegar cedo que você curte mais Se botar a mão, eu caio. Pode soltar. Se botar a mão aí, eu perco o que eu, eu falei para trazer o cobertor da cama para cobrir a moto. Não trouxe pelo que Show de bola, meu pai. Até o próximo vídeo.